Justiça nega prisão de William Bonner. Delírios negacionistas. Um advogado do Distrito Federal entrou com ação contra o apresentador do Jornal Nacional. Teorias conspiratórias, disse a juíza. O Juizado Especial Criminal de Taguatinga, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dos territórios, negou um pedido no citado de prisão do jornalista William Bonner neste domingo 16 de do 1. Autor do pedido, o advogado Wilson Isal Coresaua, entrou com o mandato de segurança civil contra Bonner, porque o apresentador do Jornal Nacional da TV Globo incentiva a vacinação contra a Covid. Koretsawa alegou, no pedido apresentado ao TJDFT, que o jornalista comete os crimes de indução de pessoas a suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável, substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Tudo isso porque Bonner fez declarações públicas sobre os impactos positivos da imunização no combate à pandemia. Na decisão, a juíza Glaucia Falsarela Pereira Folley chamou o pedido do advogado de descabido, e com razão. Para começar, apenas por meio de uma ação penal pública proposta pelo Ministério Público, poderia-se pedir a prisão de alguém pelos crimes citados. A magistrada disse que, como fundamento ou autor Reproduz teorias conspiratórias, sem qualquer lastro científico e jurídico, esvaziando seu texto em mera panfletagem política. O poder judiciário não pode afagar delírios negacionistas, reproduzidos pela conveniência ativa, quando não incendiados por parte das instituições sejam elas públicas ou não. Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal da ADPF 130-DF consagrou o entendimento de que o exercício da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expander críticas a qualquer pessoa, especialmente contra autoridades e agentes do Estado. Para Eugênio Bussi, aliás, mais do que um direito do jornalista, a liberdade de informação é direito do cidadão e dever da imprensa, escreveu a juíza. Além da prisão de Bonner, o advogado pedia a suspensão da vacinação obrigatória em todo o país, principalmente de crianças e de adolescentes bem como o da exigência do passaporte sanitário, até que sejam realizados exames periciais dos componentes de todas as vacinas. A magistrada que analisou o pedido determinou o arquivamento do processo.